Olá, olá, olá, meu nome é Vanessa Eu sou Rafael E aqui a gente fala de autismo, surdez e viagens Isso. No canal chamado Vitamina Maluca Isso Mistura tudo e dá certo <risos> Ok Hoje mais um episódio do DRP O que é DRP? Discussão interrelacional, relacionamento em público Ou pública Também Vamos falar sobre Expectativa e realidade Eu acho que Dessa vez vamos falar sobre o que esperamos nos relacionamentos. Aprovado. Você quer começar ou eu? Então, vamos começar por mim. Antes de conhecer a Vanessa, eu tinha uma expectativa muito diferente de conhecer pessoas. Eu esperava uma menina, uma mulher que fosse parecida comigo em vários aspectos é, mentais, psicológicos e por aí vai. Ou seja, uma, como você mesmo falou, uma mini Rafael. É a Rafaela. Mas faz é, de própria mina. Uma versão feminina sua? Isso. Que gostasse de quadrinhos, de mandar, de jogar videogame, que gostasse muito de ficar em casa. Que fosse econômica? Também. Que não fosse muito cansadeira, <risos> enfim, uma série de coisas que são minas. São meus gostos, o meu jeito. Minhas maninhas próprias, enfim, mas Rafaela não. E que não tem nada a ver com a sua esposinha, né? Exatamente, não tem nada a ver, porque quando conheci a Vanessa, o meu conjunto de crenças as expectativas mudou totalmente. Virou de pênis para o ar, <risos> sabe? Você olha a Vanessa, ela não é nada, quase nada parecido com o que eu queria. Ela virou tudo de pênis para o ar. Mas, mesmo assim, ela é meu número exato. Oh. É. E você é o meu. Exatamente. Sempre foi. Ai, ai. Bom ouvir isso. Eu já sabia da Rafaela. Na verdade, isso a Rafaela ela nasceu na minha terapia. Uhum. Porque eu fui conversar com o meu terapeuta sobre isso. Sobre todas as expectativas que o Rafael tinha em relação a uma garota. E que eu não atendia nenhuma delas nem uma e daí ele falou Vanessa observa a pessoa que o Rafael estava esperando é uma versão feminina dele é quase que uma Rafaela e eu falei nossa verdade então assim a Rafaela Thanos né instalou uhum. o dele desapareceu e ficou só eu né isso eu já tinha uma vantagem eu nunca tive muitas expectativas com relação a quem eu queria namorar ou um parceiro. Um tipo de Vanessa, sabe? Não, não existia. Hum. Eu até acho que um Vanessa ia ser muito chato. Hum. <risos> então, assim, a única coisa que eu sempre quis é que fosse uma pessoa inteligente, e que gostasse de conversar, porque eu pensava que isso era o fundamental, eu acredito muito no diálogo E eu acho que ia... eu precisava era disso, alguém que eu admirasse, que fosse inteligente E que eu pudesse conversar o resto da vida uhum. E o Rafa é assim O que me surpreendeu na realidade, foi a realidade Porque acabou que veio o um marido surdo, e eu não esperava isso mas junto com isso, veio também várias vantagens. Porque a gente não pode focar só nas desvantagens. A gente escolhe para onde a gente olha. Então, quais são as vantagens do marido surdo? Eu posso roncar a vontade. Rafael não vai ouvir nem reclamar no dia seguinte. Eu posso falar dormindo. Eu posso pôr o despertador na hora que eu quiser. É, então bem, pode... Ir. Vou focar com a Yomina. Posso e o Rafael não vai ouvir? Então, assim, tem muitas vantagens. Eu acredito muito que quando a gente escolhe olhar para a parte boa, quando a gente olha para um copo e vê ele mais cheio do que meio vazio, a gente é que ganha. Porque a gente ganha ficando feliz. É. Você é um relacionamento, você tem que assentar o diferente. Você tem que assentar. O que a pessoa está trazendo para você. Você tem que abrir mão de certas coisas, do mesmo jeito que ela também vai abrir mão por você. O relacionamento é um casal que se assentou, é um casal que se convive, é um casal que se dá bem, apesar das suas diferenças. Entendeu? Então, não terá medo de conhecer o diferente. Arrisque-se. Vai em frente. Se joga, meu, se joga. Isso, se joga, mas não literalmente, tá bom? Vá com calma. É, calma. Foi solicitado e teremos episódio sobre sexo? É, pediram os nossos fãs, a nossa patrupe, <risos> eles fizeram cartazes, fizeram uma petição na internet, tivemos as assinaturas, tá bom, vamos lá. Vamos lá. E quando será? Quando a gente chegar na marca de 1.011 inscritos. 1.011, porque a gente comemora o nosso aniversário de casamento no dia 10 de novembro. Isso. 10, 11, 12. E quem tiver com pressa para saber o que a gente pensa sobre sexo. Uh -uh, mas não se preocupe: o que a gente pensa sobre sexo. Não vai ser uma coisa explícita, eu vou ter putaria não vai ter pacharinha. É uma conversa normal, atunda. Claro, isso aqui é um canal familiar. Exatamente. Um canal familiar que não é feito só para autistas, né? A gente teve esse questionamento esses dias, é. se, se fosse se era um canal de autismo feminino, não. Aqui é um canal onde a gente fala para quem quiser ouvir sobre aquilo que a gente gosta de falar, que é a nossa vida, Autismo, surdez e viagens. Isso. Então, se você está com pressa para saber o que a gente pensa sobre sexo, é só você trazer os seus amigos, indica o nosso canal, fala para o pessoal se inscrever e logo, logo a gente fala sobre isso. É, mas, por favor, não crie altas expectativas, tá bom? Verdade, tá bom? A gente agradecemos a presença de todos se inscrevam no canal, assistam aos vídeos que ainda não assistiram e voltem aqui, né? Tudo bem, pessoal. Então, pessoal, muito obrigado por tudo e uma boa vida. Vida logo e próspera.